Opa! Aqui é o Polose. Eu vou ensinar nesse vídeo a estrutura de uma palestra que entrega muito resultado, que você consegue fazer o fechamento de um curso, de um treinamento, o que você queira é, vender no final, coaching individual, coaching em grupo. Então, como fazer uma palestra que traga resultado, que seja impactante para as pessoas, para que ela traga, que elas tragam outras pessoas para sua palestra? Qual é a estrutura e como fazer um fechamento depois, tá? Então, alguns passos para você fazer essa palestra, para você ter uma ideia, essa palestra, ontem, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 14 de janeiro, não sei bem quando que você está assistindo esse vídeo, tá? 14 de janeiro, e ontem eu dei uma palestra dia 13 para aproximadamente 195 pessoas, e para chegar nesse nível uma palestra aberta, se você não sabe o que é palestra aberta, nos outros vídeos anteriores eu enviei uma estrutura de palestra fechada, palestra aberta, ensinando como eu faço para encher para colocar bastante pessoas nas minhas palestras. Se você não recebeu, olha no seu e-mail ou, ou cadastre seu e-mail para receber os vídeos ou deixa um comentário pedindo os vídeos anteriores se você não assistiu ainda. E então eu fiz uma palestra para 195 pessoas, uma palestra aberta e não é tão simples chegar a esse número. Tá? Tem toda uma técnica de uma estrutura para se fazer para conseguir chegar numa palestra de 195 pessoas. E usando essa estrutura, no final eu tive 60, 63 inscrições para o meu seminário de inteligência emocional do valor de o preço promocional para quem fecha na palestra na hora é 697 reais então eu vendi 63 inscrições e tive aí um, um, um percentual de conversão de 32% de fechamento que é um percentual considerado alto para eventos presenciais tá? o, geralmente nessas palestras abertas eu tô com essa média de 25% a 30% e palestras fechadas em empresas de 15% a 20%, dependendo muito do, do público, do perfil da, da plateia Se é um nível gerencial, com poder aquisitivo maior, geralmente o fechamento é maior, tá certo? Então, eu ganhei nessa palestra 44 mil reais em duas horas ali de palestra, 195 pessoas, 63 inscrições, e eu ganhei 44 mil reais numa palestra de duas horas. Então, eu vou ensinar para você lá nesse vídeo a estrutura para como você faz uma. Como fazer uma. uma essa palestra. O que é muito importante? Que você consiga assistir a minha palestra. Aqui embaixo, em cima, que não sei bem onde vai, vai ter um link para você se inscrever para minha palestra, ou presencial ou online, para você ver eu aplicando essas técnicas aqui. Para ficar mais claro para você, para você ver como eu uso toda a estrutura, como é que eu linko uma palestra com a outra, para que as pessoas tragam convidados. Aí você vai ver na prática. Então é muito importante você se inscrever para a próxima palestra. No link vai ter a data, vai ter os detalhes. Então clica aí e faz a sua inscrição. Como é que é a estrutura de uma palestra? que Você pode usar essa estrutura para montar uma palestra impactante e que te traga resultado no final, que você consiga. E geralmente você faz num um custo bem baixo essa palestra. Pode ser de graça, pode ser por um quilo de alimento ou um valor simbólico, dependendo aí da situação que você está. No começo eu fiz muita palestra de graça, eu faço palestra de graça ainda em... Tá, essa aqui eu cobrei alguns lotes, teve lote de 25 reais de 50, de 80 reais A maioria, ai, 60% veio de graça porque foi bônus Que é uma estratégia que eu uso para quem fecha meu seminário Ela ganha de bônus para dar para outras pessoas trazerem para minha palestra Então tem toda uma estrutura para conseguir colocar esse número de pessoas numa palestra é, Então o que, que eu faço? Primeiro eu começo com um quebra-gelo, tá? essa é a estrutura da, da palestra Quebra gelo. Geralmente eu pergunto assim, eu dou um boa noite e eu pergunto, quem aqui tem algo para mudar em sua vida? É a minha mão. Aí todo mundo erga, eu falo, fala pra pessoa que tá do seu lado o que você precisa mudar na sua vida, mas não vale dizer tudo. E nisso as pessoas dão risada, uma, uma fala para o outro problema que veio resolver, tá? Dá risada e ele quebra o gelo. E eu faço minha apresentação, geralmente só falo o nome, que eu sou master coach. Quem conhece coaching aqui eu pergunto, tá? Só para fazer uma pesquisa para ver qual tá em a. Como é que está a penetração do, do coaching em, em vários públicos E não fico perdendo tempo em falar de diploma, formação Eu vou criar autoridade depois, mais pra frente na palestra, tá? Então eu faço o que é da gelo Depois eu começo com perguntas Você que é coach, você sabe o poder que as perguntas têm Então eu começo fazendo perguntas No meu caso, como é uma palestra é de crenças E ela, é, e ela atende qualquer público, não é focada num nicho Eu começo perguntando Por que, que algumas pessoas conseguem ter sucesso na vida e outras não? Por que, que algumas pessoas... É, consegue ter o corpo que gostaria e em outras não? Por que, que algumas pessoas conseguem ter um casamento de paz, amor, alegria? E outras, briga, divórcio? E começam a girar em todas as áreas da vida. Se você vai estar fazendo palestra com um nicho específico, emagrecimento. Você faz perguntas em torno dos problemas que, essa pessoa, que essas pessoas têm. Então, ah, por que, que algumas pessoas comem, comem, comem, não engordam? E outras, às vezes, comem apenas um docinho, já engorda, se frustra, começa a comer, engordar de novo? E aí você vai fazendo perguntas em cima... Do, do conhecimento que você tem dos problemas do seu nicho Vai fazendo perguntas, por quê? A pergunta coloca a pessoa num modo de questionamento E ela começa a querer responder isso E ela fica curiosa Então ali você prende a atenção da pessoa Por isso que é muito bom você começar com perguntas E depois da pergunta, você entra com a promessa Qual é a promessa? O que você vai fazer nessa palestra? O que você vai entregar ali? Então no caso, eu faço várias perguntas Depois que eu termino as perguntas, eu falo assim Não, não são boas perguntas o propósito dessa palestra aqui não é só te explicar o porquê isso acontece, mas te dar uma ferramenta para mudar absolutamente tudo que não está como você gostaria na sua vida. Eu pergunto quem que é isso? Dizer eu quero e eu já faço uma promessa e falo o que eu vou entregar na palestra para a pessoa, porque eu abro um loop. Ela falou eu quero isso e fica esperando você entregar, tá? Fica esperando você entregar essa essa promessa. Fez a promessa, abriu o loop. A pessoa sabe o que está fazendo ali e ela falou: eu quero estar aqui, eu quero aprender, eu quero saber o que, como fazer isso. Tá? Então, não perca tempo, gente, per... explicando o que é coaching, o ponto A, ponto B, tirando os impedimentos, o... muito menos história de coaching, o cocheiro da carruagem que levava de um ponto para outro ponto, tinha motiguelo. E não fala. As pessoas não querem saber história, o que é coaching, elas querem saber como você pode ajudar elas a resolver os seus problemas. E atingir seus objetivos. É isso que uma palestra tem que fazer, tá? Ajudar as pessoas com seus problemas e fazer com que elas atinjam seus objetivos. Esse é, esse é o principal objetivo de uma palestra, é entregar resultado para as pessoas. Então não perca tempo explicando o que é o um coach. Fez a promessa, depois que você fez a promessa, aprendeu a pessoa, você começa com um problema. E o problema, você pode trazer dados estatísticos, você pode falar, olha o que está acontecendo com as pessoas, olha como é o dia, como acontecem as coisas hoje. No meu caso, eu dou uma palestra de crenças, eu começo a falar sobre crenças, é, o que está por detrás do que as pessoas fazem, seus comportamentos, como as crenças foram formadas na infância, o que as pessoas viam, observavam dos pais, os comportamentos, e ela passa a saber que existe crenças, que isso controla a vida dela, que isso faz com que ela é, tome decisões que isso define os resultados de vida dela e pronto, eu falei que existe um problema Olha, existe um negócio aí em você então se você está no caso do, do, de emagrecimento fala, traz dados fala dos problemas, como isso está piorando a cada dia que 50%, se não me engano, 50, 60% da população está acima do peso do, do Brasil se é casais, é, o casamento começa assim, depois vai ficando assim e tal para ir gerando conexão com a pessoa e geralmente você conta uma história se você puder contar uma história sua ainda que como, é, como você passou por esse problema, você passando por esse problema é melhor ainda para gerar conexão Ou você conta uma história de um cliente seu, de um coach seu Para gerar conexão com as pessoas E a pessoa fala, poxa, minha vida está assim também Minha vida também está assim Vai gerando uma conexão E quanto maior mais ampla for a sua história, dependendo do seu nicho É... No meu caso, eu não tenho nicho específico, eu falo com o público aberto, qualquer pessoa. Quando eu conto a minha história, eu conto a minha história como era em todas as áreas da vida. Como era a minha saúde, como era o meu casamento, como era a minha vida profissional, o meu, o meu emocional, eu conto em todas as áreas da vida. Você conta o problema, conta uma história para gerar conexão, e depois que você contou essa história, vem, poxa, agora? Qual é a solução para resolver esse problema que está crescendo, que está piorando, que está me impedindo de realizar os meus sonhos? Você traz uma solução. E uma solução geralmente é o quê? Você explica o que a pessoa deve fazer, pode ser os três passos. Então, a pessoa está lá, você falou do problema é de emagrecimento, agora os três passos para você emagrecer. Primeiro, você precisa fazer, é, falar todo dia pela manhã, apenas por hoje. Estou inventando aqui, tá? não é meu nicho, não sou especializado nisso. Mas, ah, Eu apenas por hoje. Tá? É, é casais? Poxa, então você fala o primeiro passo, se você quer que o seu cônjuge melhore, você tem que focar no que ele tem de positivo, e quando você for falar pra ele, você não vai apontar os defeitos dele, você vai falar assim, o que ele tinha de bom que você gostava muito, porque isso faz os dois olharem para o lado positivo, e, e não, a pessoa não entra no reativo, então você dá três passos, três soluções, você ensina o que, o que fazer, e não dá tudo a pessoa, dá algo que seja, que traga resultado, que as pessoas saiam da palestra falando, poxa aplicando, conseguindo aplicar e tendo mudança nas vidas, porque é essa mudança que vai gerar outras pessoas falando, olha o que aconteceu com você? Poxa, foi uma palestra lá que transformou minha vida. Então tem que ter mudança, tem que ter resultado numa palestra, senão não gera indicação. Então eu, eu, você ensina o, quê, o que fazer, dá os passos lá do que fazer para que a pessoa consiga aplicar. E você finalizou a palestra com isso aqui. Então falou do problema, trouxe a solução para a pessoa e ela falou, poxa, legal, vou aplicar isso na minha vida. Você pergunta assim, quem gostou? Quem gostou da palestra? E ali, e por que, que eu faço sempre essa pergunta? É uma forma de você medir. E às vezes no começo você fica assim, nossa, mas eu vou perguntar isso se ninguém erguer a mão. Ótimo, porque isso aí é uma pesquisa para mostrar para você que a palestra não está tão boa e que você precisa melhorar. Hoje eu faço isso 100% erguendo a mão das pessoas. Então, muito importante você comparecer à minha palestra. Aqui embaixo tem um link, ou em cima aqui, acha um link e faz a inscrição para minha palestra online ou presencial, para você ver eu aplicando essas técnicas. 100% das pessoas erguem a mão. Quem gostou? E aí, você entra na parte agora do. Bom, agora eu vou trazer uma solução para você rápida. Ou uma solução que te traz ajuda. Como é que eu faço para. Como é que eu posso te ajudar? E nessa solução rápida é onde você entra com o seu serviço, com o seu coaching individual, com o seu coaching grupo ou com um workshop, treinamentos, seminários, onde você vai fazer a pessoa colocar a mão da massa, onde ela vai ter, você vai entregar mais, agora não mais o quê, mas um o como mesmo, que a pessoa já vai sair de lá transformada. E aí você começa a falar do seu produto, olha, como é que eu faço isso para ter essa mudança rápida, para conseguir ter esses resultados rápidos. E aqui você fala de resultados que a pessoa vai ter, você traz o resultado, ah, voltando só um detalhe, esqueci, aqui na solução, você conta a história também do que a solução trouxe para a tua vida, olha, depois que eu apliquei esses passos aqui, meu casamento ficou assim, minha saúde ficou assim, entendeu? Então você conta a história também. A hora que você está falando da solução, da solução rápida, você fala lá dos resultados, como é que eu faço para fazer isso? Você fala do seu produto agora, olha, coaching grupo, são 12 sessões, começa tal tal dia são tantas horas, e fala sobre o produto, agora como ele funciona. E você entra com gatilhos mentais, nessa parte que você está falando do produto, você entra com gatilhos mentais, que é para convencer a pessoa, se você não conhece o que é gatilhos mentais, é... talvez depois eu grave um vídeo só falando de... explicando sobre isso, mas são formas de você conseguir tapar as brechas que a pessoa tem no cérebro, de dúvidas sobre se aquilo funciona, se o seu curso funciona ou não, e você vai usando os gatilhos que são estratégias de convencimento, de persuasão, que a pessoa, através desses gatilhos, fala poxa, eu preciso disso, eu quero isso, e você fala com a, a parte racional do cérebro e também, muito mais com a parte emocional, o sistema límbico da pessoa, que toma decisões de forma inconsciente, que a pessoa não tem consciência sobre isso, é, ela age de forma emocional, e se o seu produto é bom e realmente transforma vidas, é melhor que você use isso para você causar transformação na vida das pessoas, porque senão você não consegue mostrar para ela realmente que o seu produto vai ajudar ela a resolver os problemas dela e, ter, e realizar os seus objetivos, e melhorar de vida. E, então tem gatilho mental de bônus, de, do porquê, para quem é, escassez, tem vários. Eu na minha palestra devo usar mais de 10 gatilhos mentais. É uma série de gatilhos que faz com que eu consiga ter esse percentual Então é muito importante você participar da minha palestra E depois eu vou gravar um vídeo também só com a estrutura de gatilhos que eu uso Explicando a, gatilho, a estrutura de gatilhos Você fez os gatilhos, aqui você fala também Ok, como é que eu faço? Você faz a chamada para a ação? Fala, então se você quiser fazer a sua inscrição, explica para a pessoa Senão ela sai com dúvida, ela não sabe o que fazer Olha, você vai vir aqui comigo no final da palestra, pegar uma ficha de inscrição e fazer sua inscrição agora E você pode dar um bônus para quem fazer agora, você pode fazer um preço maior Quem quiser aqui, olha, só aqui na palestra o valor vai ser por esse aqui Você reduz risco, preço alto, coloca um preço mais baixo e fala, mas é só para quem fechar agora Então vem, pega agora a inscrição aqui comigo e faz sua inscrição agora E dá esse comando para a pessoa entender o que ela precisa fazer no final da palestra já fala então da próxima palestra, você pode perguntar de novo, quem gostou da palestra? Sinceramente, sinceramente. Já fala da próxima, que é para essas pessoas se elas gostaram já gerar convidado para a próxima palestra. E você pode dar aqui bônus para quem trazer, você pode dar coaching online, você pode dar alguma coisa para a pessoa, sessão experimental para você fechar um pacote completo, mas precisa ela trouxer duas pessoas para a sua palestra, então tem uma te... tem várias técnicas que eu uso para fazer aqui para conseguir colocar esse número de pessoas. Você fez a, a, falou da próxima palestra e faz o agradecimento. Muito obrigado, tal, agradece e depois as pessoas vão é, vir para fechar para fazer a inscrição do que você estiver oferecendo. O coaching individual, o coaching grupo. O seminário eu sempre indico que seja um workshop, um seminário algo com um preço mais acessível e lá depois você vende produtos mais caros, serviços mais caros mas você consegue atender ali a maior parte da, do, da plateia, e depois aquelas pessoas que iriam fazer coaching grupo ou coaching individual, elas vão fazer da mesma forma depois que forem para o seu seminário. Ou se não, fala ah, eu não quero seminário não, mas eu quero algo individual para mim, elas vão te procurar da mesma forma, se você seguir essa estrutura aqui. Então se você seguir essa estrutura de passos para fazer uma palestra, ela vai se tornar impactante, você vai prender a atenção da pessoa, e ela vai querer depois fechar o um serviço seu. E além dessa estrutura, ainda vem a outra parte, que é a parte da oratória, a parte das técnicas de, de oratória, de perguntas, de, de linguagem corporal, de fazer rapport, que eu também vou ensinar aí nos próximos vídeos, é, que, que soma tá? Pra, pra se tornar uma palestra realmente poderosa, é uma estrutura com a soma ali de uma oratória muito boa, para que você consiga ter um resultado como esse aqui. Tá? Então, se você gostou, espero que você tenha gostado realmente do vídeo, que esteja agregando valor para você esses vídeos, Deixa um comentário aqui embaixo do que você está achando do vídeo, se você está gostando, se você não está gostando, se você tem dúvidas, se tá agregando valor para você. Por favor, deixa, porque é esse comentário que me mostra se eu estou acertando ou não, se eu quero interagir com você de alguma forma. E você comentando aí, eu sei que isso tá agregando valor, que você está assistindo o vídeo, que isso está trazendo valor. E é isso que me incentiva a continuar fazendo esses vídeos, é saber que eu tô ajudando pessoas, estou levando a minha missão para frente, que é ajudar pessoas e eu ajudando você, você vai ajudar, eu tenho certeza centenas, milhares de pessoas uh, e vai fazer a diferença na vida delas. Eu conseguindo agregar valor para você dessa forma. Então, te agradeço por você ter vindo até aqui. Aproveita e assina meu canal. Se você não assinou, assina meu canal do, do do YouTube aí coloca em inscrever-se e para receber meus vídeos, eu sempre estou gravando vídeos e, e Faço vídeos com outros temas também, então você vai receber. E se você quer, vem na minha palestra, o que é muito importante? Vem na minha palestra, ou presencial, ou online, aqui embaixo, embaixo, em cima, deve ter algum link em algum lugar para você fazer a sua inscrição, ver a data, ver os detalhes, onde eu vou fazer essa palestra você vai ver eu aplicando essas técnicas. Então, mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço!